E aí Clã aqui, hoje a gente está vindo com mais um vídeo de VR Chat, algumas dicas de uso e também como resolver os problemas mais comuns em 2020. A gente está refazendo um vídeo porque o vídeo antigo já não está mais ajudando ninguém, então é, vamos mostrar aí algumas coisas. Todos os tópicos abordados vão estar na descrição com tempo, né? Você clica e já vai para onde é o seu problema, Vou deixar com letras maiúsculas para não ter erro. Mas se quiser ver o vídeo inteiro também não acho ruim. Muito bem, a gente vai abordar ó, como melhorar o desempenho, como resolver os problemas mais comuns e também como copiar avatar e se manter seguro. Beleza? Vamos lá, vamos começar pelo começo. Muito bem, antigamente no VR Chat, quando você clicava Shift e abria ele, ele abria um menu. Esse menu não funciona mais, você tem que vir em propriedades e definir opções de inicialização. Tem que colocar esse Show Screen Selector, eu vou deixar no comentário, é só copiar e colocar lá. E ele vai abrir uma telinha que a gente vai mostrar também. Muito bem, a gente colocou aquele comando e mandou iniciar, ele aparece iniciar no modo VR, SteamVR ou... Desktop que é o nosso caso, né? Esse vídeo é voltado para quem está no desktop aqui para melhorar o desempenho. Você pode reduzir a resolução, pode botar em modo janela e também reduzir aqui a qualidade. Tem a parte de input, né? Comandos, mas eu recomendo não mexer nisso. Não mexer nisso e vamos brincar. Muito bem, assim que a gente entra no VRChat, Chat, muita gente tem esse problema que a tela fica desse jeito, certo? Desse jeito? E não tem o que fazer. Para esses casos, mais ou menos 90% dos casos resolve assim. Você tem um joystick, você vai desconectá-lo do seu computador. Ou se você utiliza VR Joy, você vai desativá-lo. Se você tiver um joystick Bluetooth, e seu computador também entender Bluetooth, você vai tirar ele de circulação, você vai colocar na sala, vai desligar esse joystick. Isso resolve a maioria dos problemas. É algo que foi muito reclamado aí nos meus vídeos anteriores. Segundo problema é Avatares. A gente vai fazer isso num mundo qualquer. Muito bem. Tem o seguinte problema, às vezes a pessoa entra no Virtual Chat e todo mundo está desse jeito, igual esse robôzinho aqui. Ó. Tá vendo? Ele não tem o que ser feito. É. E também não ouve ninguém e não fala. Então para isso você tem que ir no Safety Ask. Safety. E aqui você vai ter um menu, certo? Com escudo! Você vai definir o normal, e se eu não me engano as pessoas já vão carregar. Certo? Olha lá, sai o gatinho. Please tell conver... me someone can actually hear me. Yes, I can hear you. Oh thank God. <risos> eu passei, tipo, 20 tentando... é, vamos explicar a parte do menu do safety. O safety funciona assim, se você deixar ele no máximo, você só escutará a voz das pessoas. No normal, você vai ver o avatar e a voz, apenas. Além desses níveis, tem o nome que é tudo, tudo desativado e o custom que você vai definir conforme a sua necessidade. Ligar a voz, ligar o avatar ou os dois, o áudio do ambiente ou do avatar da pessoa. Na verdade, são os áudios do avatar da pessoas. Partículas e luzes do, do avatar também, isso aqui é pesadíssimo. Se você tem um computador mais simples, recomendo deixar isso desligado e o áudio também. Os shaders também é, são algumas, alguns elementos do avatar do, da pessoa. Também, se você tiver um computador mais lento, deixe desligado. E o Custom Animation são animações como essa, deixa eu aqui mostrar as minhas, tem os em emotes. A gente está apontando, é, a gente está batendo palmas, opa, desculpa, muito bem, a gente já desativou o áudio depois de um pequeno caos. e Bom, a gente estava no safety, e tem o um custom animation, que são as animações do avatar da pessoa. E aqui embaixo você tem os tipos de pessoa, visitante, novo usuário, usuário conhecido, usuário confiável e seus amigos. Normalmente os amigos vai deixar tudo ligado, né? Os amigos não vão te sacanear. Mas os outros é bom deixar só ligado a voz e o avatar, a não ser que você queira muito ver o avatar da pessoa. Aí tem um outro jeito que eu já vou mostrar. Bom, acho que o safety é isso. O safety é pra você se proteger. aqui. Hoje tem coisas no, virtual chat, no VR Chat que pode anular. <risos> Pode destruir o seu jogo. E aí você fica sem conseguir jogar. <risos> Agora eu vou mostrar pra vocês como clona o Avatar e também outras opções de menu que são interessantes. É, normalmente a gente está acostumado somente com esse menu, né? Só que ele, ele muda completamente quando você clica. Um usuário qualquer. Eu vou usar aqui o Jake, que ele está meio revoltado comigo. Mas vamos clicar nele. Muito bem, todo menu muda, você pode ver os status do avatar dele, você pode adicionar a pessoa como amigo, você pode mudar as propriedades do de segurança somente para esse usuário, e aí tem outras coisas, você pode bloqueá-lo, você pode ligar e desligar a voz dele, e este aqui que é o mais legal. Que é clonar o avatar. Então quando você vê alguém que quer clonar o avatar, é só abrir o menu, clicar na pessoa e clicar em clone avatar. Olha lá! Na hora! Na hora você se transforma! Legal, né? Olha quanta gente! Legal! Pode clonar o avatar do menino aqui, ó! Na hora! Outro negócio interessante, é, se você quiser achar onde ir, <risos> Onde tem mais avatares a respeito você pode procurar o autor? Né? Ele vai mostrar quem foi que fez. E também mostra. É, eu acho que é no autor. No autor você consegue ver o mundo do cara. Né? E aí você consegue ir lá e copiar todos os avatares. Muito bem. Tem mais uma coisa. Ultimamente tem acontecido incidentes. Quando é, se deixa o, o safety muito aberto, né? Então as pessoas entram, usam scripts maliciosos, mudam seu avatar e travam seu jogo. Para isso, <risos> isso não acontecer? para isso não acontecer. Tem que deixar tudo ligado no safety. Mas se aconteceu, tem um jeito de solucionar. Tem um atalho que é o ctrl e barra, ctrl e barra, tá vendo? Você se transforma na hora no robozinho. Então, se por acaso quando você entra no virtual chat da Go e no mundo, você trava, trava seu computador, trava tudo, é por causa que você foi vítima disso aí. Então você tem que estar com sua mão em cima do ctrl e dessa barra e imediatamente clicar, assim que você clicar no Go. Então, se, se você foi vítima, por acaso, desse script malicioso que trava seu computador, trava o virtual chat, não adianta reinstalar o virtual chat, não, não adianta limpar a caixa, nada resolve, a não ser o atalho CTRL barra que muda seu personagem para robôzinho. Então quando entrar no virtual chat e aparecer aquele botão GO do mundo, vamos exemplificar entrar em qualquer mundo aqui. Oh. E aí, você vai ficar com suas mãos no atalho. Quando der gol, a primeira coisa que faz é você já vai spamar o atalho. Só assim é possível. Não deu certo. <risos> Por que, que não deu certo? Ah, deu certo sim. Deu certo sim, lagou. Mas isso resolve esse problema também. Um dos problemas comuns né? Bom, acho que é isso né O resto é... Escolher bem onde vai Tem o um mundo... Não sei se eu recomendo Bar do Zé Que é onde normalmente é para os brasileiros Não sei se tem outro Mas o Bar do Zé é bastante frequentado Bom, é isso aí pessoal Tá aí mais um tutorial, tutorial de VR Chat, bem confuso, é. A gente resolveu fazer porque o nosso canal aí, nosso canal tem como um dos três vídeos aí, os três top três, né, vídeos dos, do VR Chat. Se você tiver alguma dúvida que não está nesse vídeo, você pode perguntar que a gente responde. E é isso aí. Gostou dessa bagunça? Deixe seu like, se inscreva no canal, dê nos nossos vídeos. Na verdade, a gente joga jogos indie, né? Metroidvania sensacionais. Deixe um comentário, como eu já mencionei. E fica assim. Até o próximo vídeo. Tchau, amizade.